Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Tem que chamar de... Dividendo. Dividendo. Dividendo. cidadão. Tipo, a gente tá, juntos com as nossas vidas, vida dos seus pais, da, da família, de todo mundo aqui, construindo uma sociedade que gera frutos. Né? E esse gera, esses frutos, eles não são necessariamente é, selecionados para um indivíduo só. Né? Então eu acho que é justo o Estado devolver para todos nós dinheiro, porque a gente já está num, num ciclo econômico muito avançado. Mas essa é uma cabeça bem esquerdinha, viu? Eu não acho que isso pode ser, mas bem é, esquerdinha. é que eu acho que a gente faz o Estado, sentido. O Estado não aguenta. Aguenta? Não aguenta. Sabe por que eu acho que aguenta? Se você dá, sei lá, mil reais para as pessoas mais pobres, por exemplo... O que, que elas vão fazer com esse dinheiro? Gastar. Você está falando universal. Universal, okay. ok. Mas é que a maioria das pessoas vai gastar, tá ligado? Se você der para a maioria da população mil reais, a maioria das pessoas vão gastar esse dinheiro instantaneamente. Esse dinheiro vai voltar para a economia instantaneamente. Então, o, e o governo vai, de novo, recolher recursos. E com